sabe é curioso para muitos ainda falar sobre ganhar dinheiro extra é um tabu como se fosse algo ruim e moral que tirasse a nossa dignidade, ainda que mesmo inconscientemente nós desejamos um pouco mais de abundância financeira em nossas vidas. Mas cuidado! Existem pessoas que falam que para poder obter renda extra precisa abandonar a carreira, largar o emprego ou até tentam te colocar em uma daquelas pirâmides financeiras e coisas assim. Mas existem também vários casos de empreendedores de sucesso que abandonaram suas carreiras e tiveram muito resultado, cresceram muito em seus negócios. Porém, se você não se sente seguro para abandonar sua carreira como esses empreendedores, jogar tudo para o alto, ou até mesmo tenha receio de arriscar tudo, colocar em risco o sustento da sua família, o seu único ganha-pão, fica tranquilo. Pois, pensando nisso, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo algumas alternativas para você elevar a sua renda sem precisar abandonar a carreira ou largar o seu trabalho atual. <risos> Fala pessoal, eu sou Guilherme Minaré, eu empreendo já há alguns anos, já estou no mercado há alguns anos, mas eu lembro que no começo foi muito complicado eu largar minha carreira de administrador de empresas para poder empreender, e eu passei por muitas dificuldades, muitas dificuldades mesmo, mas eu não me arrependo nem um pouco por toda a jornada que eu fiz. Talvez eu não deveria ter abandonado como eu abandonei, queimei as pontes, caso eu tivesse feito uma mudança lenta, gradual, segura, eu teria um resultado talvez maior do que o resultado que eu tive, ou não teria enfrentado tantos problemas quando eu enfrentei no começo. Mas como jovem, sem filhos, eu optei por jogar tudo pro alto e vamos embora. E entrei de cabeça no empreendedorismo. E fui em busca do meu sonho de ter liberdade, de poder viajar o mundo. E estar em qualquer lugar onde eu bem entendesse. Sem ter que prestar conta pra patrão chato. Mas sei também que muitas pessoas que me assistem estão já há muito tempo em seus empregos e não querem colocar em risco o seu sustento. E eu concordo. Eu apoio plenamente que faça uma mudança segura e gradual para que não tenha problemas no caminho, que consiga manter o sustento da própria família. E para isso, eu separei em quatro passos quatro passos simples do que você poderia fazer para poder mudar agora e passar a ter uma renda extra sem precisar abandonar o seu trabalho e o primeiro passo para você começar a ter renda extra é entender quais as principais fontes de renda extra que existem de forma segura e honesta para que você não caia em nenhum golpe e que você consiga executar e pensando sempre que não pode comprometer totalmente o seu tempo devido ao seu emprego atual então esse seria o primeiro passo entendendo essas fontes de renda a gente entra no segundo passo que é a liberação de tempo para que você possa aplicar no seu plano B enquanto você é um empregado mas que você possa criar o seu plano B então você precisa liberar tempo liberar uma agenda para que você consiga dedicar algumas horas do seu dia, pelo menos a criação do seu negócio, do seu plano B, para que tenha sua renda extra. E aí a gente passa para o terceiro passo, que é o planejamento do plano B. Como vai implementar, em quanto tempo você vai implementar e qual passo a passo que você deve seguir. E por último a gente entra no quarto passo, que é simplesmente a execução. Só que uma execução gradual e objetiva. Mas claro, eu entendo, só falar esses quatro passos sem falar exatamente o que você precisa fazer em cada passo, eu sei que não é justo. Mas se eu falasse os quatro passos em detalhes aqui, esse vídeo ficaria muito longo e as pessoas que só querem a ideia central ficariam frustradas e dariam um dislike. Mas pensando nisso, eu gravei uma websérie gratuita com um vídeo para cada etapa. E no primeiro vídeo eu mostro 10 fontes de renda alternativa, renda extra, que você pode aplicar de forma honesta e comprovada, que dão certo de verdade. No segundo vídeo eu conto algumas técnicas secretas que eu utilizo para ter mais tempo livre e também mostro como você pode conciliar o seu emprego com a construção do seu plano B, a sua renda extra. No terceiro vídeo eu mostro as ferramentas e as etapas de planejamento que são bem simples e fáceis de aplicar. E no quarto vídeo eu mostro como executar com excelência para que você minimize os erros e tenha mais assertividade e consiga mais resultado e consiga sua renda extra de forma rápida e objetiva. Eu vou deixar um link gratuito aqui na descrição para que você possa assistir a websérie e aplicar sem precisar abandonar sua carreira, seu emprego, nada disso, sabe? Empreender realmente dá trabalho, mas não chega nem aos pés, nem se compara a ter aquele chefe chato te pedindo coisas que não fazem sentido, ou ter que trabalhar de 7, na verdade de 8 a 5 o tempo inteiro. Nossa, isso é estressante demais. Empreender acaba sendo muito simples comparado a esse ponto. Hoje eu estou realizando o meu sonho de conhecer vários países e vejo que está sendo muito mais simples do que parece. Se você conhece alguém que quer uma renda extra online, sem largar o emprego e sem entrar em esquema de pirâmide, envie esse vídeo para essa pessoa. E se gostou desse vídeo, deixa um dedo no like aqui porque vai me ajudar bastante. Calma aí, se você chegou até aqui no final desse vídeo, poucas pessoas chegam até o finalzinho do vídeo, Comenta aqui embaixo, ei Gui, que eu vou saber que você é uma pessoa comprometida e assistiu todo o conteúdo. E nos vemos na websérie. Aproveite a sua vida, viva e comece a agir, porque o teu resultado só depende da tua ação. Deixa eu acompanhar o meu corpo